O Fatomaringá.com, hoje com o arcebispo Dom Severino Clasen, para falar de fome, para falar da campanha da Fraternidade 2023. E nós vamos falar de uma coisa que a nossa cidade, na verdade, nem deveria conhecer, porque ela é considerada, né, por muitos anos, aí a melhor cidade do Brasil. E ao invés disso, nós sabemos, temos centenas e centenas, aliás, milhares de famílias inscritas nos programas de governo, mais de 30 mil famílias que formam mais de 100 mil pessoas que precisam de auxílio para poder conseguir chegar até o final do mês, enquanto outras pessoas estão aí com tantos recursos à disposição e acabam investindo em especulação, ao invés de investir na qualidade de vida das pessoas e não da estrutura física da cidade. Certo, muito bom essa temática, nós podemos refletir. Porque nós estamos na quaresma. Quaresma lembra 40 dias. 40 dias de Jesus no deserto. E depois de 40 dias de muita oração, de muito jejum, ele teve fome. E na fome vêm as tentações. Exatamente três grandes blocos de tentações. Né? Do poder, do, da fome e também de Deus querer ser mais do que Deus. Então o demônio... Atenta Jesus na fragilidade para que ele se entregue Quaresma é o tempo da conversão, da mudança Para nós também fazermos um processo, um itinerário como Jesus Jejuar, orar e olhar para quem está necessitado de algo E por isso a grande temática desse ano novamente vem sobre a fome Por quê? Porque se mesmo coloca que tem muitas pessoas passando fome ou que se não se não fosse a fome do pão mas tem a fome da justiça, fome da, da acolhida, do afeto, do amor, da ternura existe muita fome e Quaresma é para superar a fome e era exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor né? Nós temos fome do quê? Né? Fome de paz, fome de, de religiosidade, de espiritualidade, de boas mensagens, de fraternidade e de tantas outras coisas. né? E como é que a gente faz para alimentar todas as pessoas que precisam né? também de uma mensagem né, e dessa fraternidade? Novamente, ler a Sagrada Escritura, a Bíblia. A Bíblia nos dá pistas fantásticas. Jesus está... Ocupado com uma multidão de pessoas As pessoas estão sedentas para ouvir a palavra de Deus Maringá é uma cidade culturalmente religiosa O povo de Maringá tem fome de Deus Isso é bonito Colocar fome de Deus Aliás, quando o Papa São João Paulo II veio em Belo Horizonte Havia um cartaz escrito O povo está passando fome Aí o Papa responde, fome de Deus sim, mas fome de pão nunca, jamais. Quer dizer, nós precisamos superar, então sempre ter essa liga a Deus. E com isso, a, no, na multiplicação dos pães, Jesus deixa bem claro. Primeiro, temos que voltar novamente ao redor de Jesus. Estar com Jesus. Estando com Jesus, ele tem o um indicativo muito claro. dai lhes vós mesmos de comer. Então ele chama para o serviço, para a dimensão fraterna, olhar para quem precisa. Porque ele, na dimensão da caridade, ele intervém. Ele não deixa faltar nada. Tanto é que não, ainda sobraram pães, sobraram ah, os restos de peixes. Né? Mostra o quanto que ele é capaz. Com Jesus nunca nos faltará nada. Com Jesus nunca teremos ah, fome de pão e nem de água, porque a água também começa a se tornar algo custoso, porque tudo custa muito alto. A Quaresma, um tempo de autocrítica, tempo de reflexão, né? E nesse sentido, nossa cidade precisa refletir sobre muitas e muitas coisas que estão ligada, ligadas, principalmente a bens materiais e a justiça social. A campanha esse ano que traz uma mensagem de Mateus 14,16: Dai-lhes vós mesmos de comer. Na nossa cidade, a gente tem alguns paradoxos que muitas vezes os próprios cristãos são levados, né? a misturar, vamos dizer assim, a espiritualidade, aquela que é a vontade de Deus e o que está nas Escrituras e mesmo né, todas as expressões é positivas sempre de Jesus, que nunca julgou ninguém. Uhum. E aí a gente encontra, de repente, é, situações como a da Associação Comercial, que lança uma campanha que vai pra, praticamente contra aquilo que a gente está vendo aqui, uhum. de não dar esmolas. Como que a gente encara tudo isso e qual é o conselho que, né, que a igreja pode dar para as pessoas, para manifestar, vamos dizer assim, para administrar os fenômenos que são naturais em uma cidade que, obviamente, atrai as pessoas que precisam de pão e precisam de lugar para viver. Nós precisamos ter espaços dignos de acolhimento. Quando nós, a cidade, se comprometer a acolher de verdade aos nossos irmãos, Famintos, ou mesmo os migrantes, aqueles que vêm de outras cidades, ou mesmo estrangeiros, quando nós tivermos a maturidade, a cultura do acolhimento, aí eu diria que não há necessidade, não há necessidade de ficar distribuindo na rua. Nós encaminhamos. Encaminhar significa também dar a garantia que as pessoas sejam acolhidas Sejam satisfeitas naquilo que são as suas necessidades Agora é simplesmente jogar uma norma para beneficiar a comodidade Ou os bens materiais, aí vem aquilo que o Papa Francisco também nos alerta Cuidado com a cultura do bem-estar porque isso pode exterminar ou colocar de lado aqueles que não têm o bem-estar. Então nós colocamos de lado aqueles que mais necessitam. É preciso acolher todos e para isso nós temos que ter o serviço de inteligência, governança, poder público também do poder ah, da produção, que juntos nós trabalhamos na superação das carências e daqueles que vêm de fora que não tem onde ficar, porque nós também, as nossas raízes, o Klaasen, vieram do Brasil mil, 1828, porque estavam passando fome na Alemanha, e vieram para cá porque queriam também, hoje nós também temos os que vêm de fora, porque estão passando fome, então nós precisamos também ter esse cuidado, que é rotativo a cultura, a migração, e nós precisamos ter instrumentos de acolhimento, e aqui a fé a religião deve ser um grande indicativo para, em parceria com o poder público e com o poder da produção, juntos, dando-nos as mãos, ninguém vai passar fome. O senhor, essa semana, esteve a convite da Câmara Municipal de Maringá para falar da campanha da fraternidade. Durante o seu discurso, o senhor fala do exemplo que o senhor teve vivenciou em São Paulo, né, com os moradores de rua. Dá para comparar o que foi feito em São Paulo? Pode-se fazer em Maringá também? Até eu falei na Câmara dos Vereadores que aqui ser muito mais fácil, porque não chegamos à extrema necessidade, quanto àqueles que nós chamamos de pivetes lá, mas são aquelas crianças que praticamente nasceram na rua. Então elas não têm a cultura de morar numa casa. Quem nasce fora, ele habitua a viver aquele habitat. Nós nós somos acostumados a morar numa casa. Então para nós é difícil imaginar morar fora de casa. Para eles é difícil imaginar dentro de uma casa. Então por isso é preciso acompanhar, estar junto. Entrar na cultura deles e mostrar-lhes que há uma outra forma melhor de viver do que na rua. E é, isso exige tempo, é mudança de cultura, de jeito, de hábito. E nós muitas vezes temos muita pressa, por quê? Porque nós somos filhos da pressa, do tempo. Esses não têm tempo, tanto é que eles não têm nem relógio. Eles não sabem dizer horas. Não tem tempo, é todo o tempo. Nós somos filhos do tempo, do horário. Então é preciso ter essa paciência de acompanhá-los Para que eles possam dizer Puxa vida, é muito melhor mesmo isso que vocês estão propondo para nós A mensagem central dessa campanha A mensagem central é a serenidade, é a fraternidade solidária Aquilo que Jesus fez Quando Jesus diz, dai-lhes vós mesmos de comer Ele quer dar o coração dele mas não é só ele, é uma dimensão fraterna. Ele quer para os apóstolos, sintam vocês discípulos como eu. Eu quero que vocês sejam saciados. É dar de comer, é sentir prazer de poder ajudar alguém que está carente. Não usar o pobre para satisfazer uma autoprojeção, mas sim dar o seu coração como Jesus dá a sua vida no alto da cruz, é obediente ao Pai e daí brota a ressurreição. Que nós possamos também ter esse gesto de Jesus, dar o que nós temos, o coração, mesmo que tenhamos que enfrentar a cruz, porque três dias depois virá a ressurreição. Então nós agradecemos o tempo que Dom Severino Clasen dispensou, ao Fatomaringá.com, José Carlos Leonel, Eligiane Sió.